VTV, o canal é você. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que sou, ou como um símbolo, um sino que retire. ainda que eu tenha o dom de profetizar e eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, toda a sabedoria e tenha todos os entendimentos. E se eu não tiver amor para me entregar, para me dedicar, para perdoar, para colher. Nada aproveitará. Ainda que eu tenha tamanha fé, fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada disso me servirá. Ainda que eu tenha a atitude de pegar todos os meus bens e doá-los aos pobres e até entregar em martírio, em nome da honradez e da minha macheza, de dizer eu não abro mão das minhas convicções e da ortodoxia da minha fé. Mas se eu fizer isso tudo sem ser por causa de amor, nada disso. Construirá coisa alguma em mim. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se jacta, não se ufana, não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não se alegra com nenhuma forma de injustiça, o amor não sabe dizer bem feito. O amor apenas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, não tem medo de sofrer, tudo crê, dá chance positiva as possibilidades humanas sempre tudo espera espera o bem espera o melhor o amor não sabe torcer pelo que não é bom e o amor tudo suporta porque o amor jamais acaba ele muda de formas ele muda de modos mudando a relação muda o tipo de amor, mas a gente não desama. Você pode um dia ter amado alguém conjugalmente e, e aquela relação se inviabilizou como conjugalidade. Mas você se ama, nunca vai desamar aquela pessoa. Há muitas formas de amar, mas o amor não sabe se reverter de si mesmo. Agora nós vemos como espelho Mas naquele dia Nós veremos face a face E então Havendo línguas Cessarão Havendo ciência Passará Havendo profecias Desaparecerão Agora pois Permanecem a fé, a esperança e o amor. Agora a fé vai passar um dia, porque hoje eu creio, porque eu não vejo. No dia que eu vir, não precisarei mais crer. A esperança que eu tenho, passará, porque eu espero, porque aguardo. Quando que eu aguardo se materializar, eu não precisarei mais de esperança. Mas o amor, o amor jamais desaparecerá.